Então nós estamos aqui no Shopping de Vitória da Conquista, estamos dando umas olhadas aqui no Shopping, é maravilha o Shopping aqui na linda cidade de Vitória da Conquista, Vou passar aqui um pouquinho e dar uma mostrada para você que nós temos de bom aqui, né? estamos aqui em Vitória da Conquista lindos pratos, lindas refeições aqui. Muita gente bonita passando por aqui também, tá? Então, e nós estamos a praça de alimentação inteira, né? Então é muito bom aqui, os rapazes aqui vendendo aqui. É muito bom aqui, viu? A cidade em si aqui é uma maravilha, um povo muito bacana, sabe? Povo muito gentil, aquele povo bem amigo, né? E tem belos eh, restaurantes, lanchonetes, tem diversas coisas aqui. E é um lugar muito bonito, né? Você pode estar tá vendo aqui que é um lugar bonito, vale a pena se conhecer um dia que você vir para a Vitória da Conquista. O lugar é ótimo, é maravilhoso aqui, tá? Essa é a cidade de Vitória da Conquista. Um lugar lindo, maravilhoso que Vale a pena você conhecer Aqui nós temos diversos Tem o Girafa, né? Tem outros nomes diferentes que eu não conheço, né? Tem também aqui o McDonald's também O povo aí todo E como as outras cidades aí também Tem McDonald's, outras coisas E tem outras diversas coisas Sobremesa também, né? O McDonald's também Burger King também, né? famoso beca que muita gente conhece também, né? Então é muito bonito aqui, é muito bom e vale a pena você um dia que vim aqui conhecer também porque aqui a cidade é maravilhosa, o pessoal acolhedor, é um lugar muito bonito aqui. Muita gente boa, muita gente bonita. E é muito bom aqui, entendeu? Vale a pena você ir até a Vitória da Conquista e conhecer esse lugar. Pessoal bom, pessoal maravilhoso, né? Então aqui é muito bom mesmo, né? Vale a pena. Quem quiser vir reconhecer, você fica... A cidade é linda, maravilhosa. O shopping, né? Aqui tem dois shoppings, me falaram que tem dois shoppings. E esse é um dos shoppings que eu tô conhecendo aqui, né? Eu não sei o nome dele, mas depois eu passo o nome aí. Eu não conheço, não. nós temos cinema aqui também, entrada do cinema, né? E o Shopping é maravilhoso, o Shopping, né? Nós temos bastante coisas aqui, né? E é maravilhoso o local. Mostrando pra vocês, olha só. O pessoal aqui, o pessoal animado, tudo em clima de festa. Muita gente bonita aqui também, tá? Então nós temos... É, várias coisas aqui, né, diferente o um restaurante aqui, que eu não conheço esse daqui também, não né? diferente, mas vamos conhecendo aqui, né, o pessoal animado, o pessoal todo procurando se alimentar, fazer festa aqui, né, isso é vitória da conquista, é, ficou então, é muito bom, né. Como chama esse shopping mesmo aqui moça? Conquista Sul. Conquista? Sim. Conquista Sul. Olha lá, lindos pratos, quer dizer, lindos salgados aqui também, né? Bastante coisa aqui, diversas coisas, tá? Então, aqui a cidade é maravilhosa mesmo, tá? Vale a pena você vir e conhecer a cidade. Muita gente boa, vários pratos, vários lugares aqui, né? Para você se servir. Muito bom mesmo, de verdade, né? Então é um lugar maravilhoso, vale a pena você conhecer. Então, aqui, ó, a cidade Vitória da Conquista, um lugar muito bonito, um lugar muito bom, né? Então é um lugar que vale a pena você vir e conhecer aqui, muita gente boa aqui. Pessoal trabalhando também, que o pessoal não para de trabalhar também, né? Em lindas lojas, né? Vários comércios, vaticário também, né? Olha né? fazendo as propagandas aí das lojas, né? Então, vale a pena você conhecer, né? Então, então vale a pena você conhecer tá? O pessoal trabalhando aqui também, né? Tá dando risada, você vai pro YouTube, viu? É o YouTube! É, como que é seu nome Tiago. aqui mesmo? Né? Tiago, Tiago, Tiago do Shopping. Como é o nome do shopping aqui mesmo? Shopping Conquista Sul. Shopping Conquista Sul. É aqui de Vitória de Conquista. Bahia, é, vai para o Brasil e para o mundo. Erra é boa. Então é isso daí, tá? Então, nós vamos parando por aqui de novo, né? Quando você quiser tomar um belo chope também, né? O ponto é aqui, né? Melhor chope do ribeirão, Melhor chope é daqui do... Melhor chope aqui do shopping Estou enrolando a língua. É aqui mesmo, não, é, não amigão? Como chama aqui mesmo? Fala o um nome aí pra mim do, do... Do comércio aqui, como é que é? Ah, tá. Então, melhor chopp daquele Vitória da Conquista. Muito bom mesmo, viu? Vamos encerrando por aqui com esse vídeo hoje, mostrando essas belezas, essas maravilhas para vocês aqui, tá? Então, vale a pena você conhecer mesmo aqui essas belezas, essas maravilhas daqui, viu? Aqui é o lugar certo para você tomar seu chupo, é diferente o tipo de comércio que tem aqui dos outros lugares que você já viu também, né? muita gente bonita passando por aqui. variedade, tem muita coisa boa, produtos né, para para cozinha, para todas as outras né? nós temos bastante coisas boas, coisas bonitas para estar mostrando para vocês, o pessoal vendendo os produtos na rua, né? Então é muito bonito aqui, muito bom mesmo, de verdade. E tem variedade, bastante coisas, né? Olha para vocês verem aqui, nós temos bastante mercadorias boas, mercadorias útil, né? Mostrando para vocês. Então tem muita mercadoria, mercadorias boas, excelentes mercadorias, mostrando aí para o Brasil e para todo mundo. tá? Então vamos registrando esses momentos lindos, maravilhosos aqui da linda cidade de Vitória da Conquista, Bahia